de precisão é um assunto bem importante para o produtor rural. Para isso, eu estou aqui na Vale, acompanhando a Agrobrasília. Vinícius, me conta um pouquinho mais sobre as novidades na questão de irrigação. Nós temos bastante novidades aqui no nosso stand, né? ah, fizemos uma série de lançamentos na AgriShow e, devido à importância da Agrobrasília, trouxemos esses lançamentos para cá, para mostrar para o pessoal aqui do Padef ah, as melhorias que a gente consegue aplicar nos nossos equipamentos de irrigação. E, então nós estamos lançando aqui, né? nós, nós trouxemos para cá os pneus Renogator né? São pneus rígidos que podem ser adaptados em qualquer pivô E tem uma série de benefícios, né? dentre eles eles demandam menos manutenção do suco né? do, aonde passa o pivô Eles não dão manutenção, você não precisa de encher um pneu, é um pneu rígido, ele não fura, não tem problemas né? E uma outra coisa que ele faz é minimizar o problema de furto que, infelizmente, está sendo comum aqui na região. Então, uh, ninguém vai roubar um pneu desse para colocar num trator. Não é possível, porque ele é rígido, ele é feito para pivô. Vinícius, também uma particularidade dele é que ele é derivado do milho, uma importante questão na sustentabilidade. Como foi que ele surgiu? Sim, a gente... Uh, a Vale vem procurando né, alternativas aí que sejam ecologicamente corretas. Então, pensando nessa pegada verde, né, a gente... É, a gente vem procurando desenvolver produtos que estejam condizentes com o que a gente quer para o futuro E esse pneu ele usa um material plástico e parte desse plástico ele é derivado do milho Então se a gente pode minimizar de alguma forma algum problema de, de poluição na produção Vamos produzir uma coisa que seja mais limpa Bem bacana Vinícius, outro lançamento que vocês têm aqui é o Smart Painel Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais como é que ele funciona, como é que ele é adaptável no pivô é, a questão do Smart Painel é um novo conceito de painel para os pivôs. Né? Assim como tem um smartphone, uma Smart TV, a gente está lançando agora o Smart Painel. Então ele é um painel inteligente, ele aceita aplicativos, ele aceita sensores, ele aceita uma série de coisas Então antigamente você tinha um celular que simplesmente fazia ligações Depois ele passou a ter outros aplicativos e outras aplicações Hoje você faz praticamente tudo com o celular Liga um carro, desliga uma luz, faz algumas coisas, pilota um drone A ideia é essa, mexer com tudo no pivô e também a distância você sem precisar de ter internet ou um ponto físico e tal, você consegue conectar o seu celular com o pivô. Além disso, ele é mais amigável, ele é touch, você consegue mexer com muito mais facilidade. Vinícius, apenas para finalizar, aquele produtor que tem um pivô antigo, como é que ele consegue adaptar ao Smart? Nós criamos um, um painel que chama chama IconX. Né? Esse painel é um painel que não é totalmente funcional. Ou seja, ele não tem a parte de potência, mas ele tem a parte de comando. Como ele, ele tem a parte de comando é como se a gente colocasse um cérebro novo num pivô antigo. Então a gente pensou nessa solução exatamente para quem já tem pivôs. Então, se você quer modernizar, colocar telemetria, né, controlar seus equipamentos à distância, a solução mais barata e mais completa é o IconX. Eu conversei com o Vinícius Melo, aqui da Valley, Aline Merladete, para o Portal AgroLink.